O testemunho do ex-bruxo Jurandir Ferreira é conhecido em todo o país. Milhares de evangélicos já o conhecem publicamente, tendo o privilégio de conhecê-lo nos eventos de igrejas. Eu era o segundo maior feiticeiro do Brasil, o quinto bruxo do mundo. Enquanto para uns, Jurandir Ferreira é um farsante, para muitos ele é considerado um instrumento a serviço de Deus. Eu era assassino. Eu com 22 anos já tinha mandado, já tinha matado 18. Já tinha... 18 processos nas costas. E é como esse segundo maior bruxo do Brasil que centenas de ministérios evangélicos disputavam esse astro pregador. Logicamente, simplesmente para ter seus púlpitos um homem com uma história surpreendente. Um homem que esta boca que você está vendo aqui, este corpinho que você está vendo, dentro do cemitério da Lapa... Tomou 150 litros de cachaça de uma vez, em 40 minutos. Então, analise todas as verdades que vamos apresentar. Jurandir Ferreira. Este é o nome do homem que foi uma das vozes mais poderosas em igrejas evangélicas do Brasil. Jurandir Ferreira, desde que passou a ser nacionalmente conhecido, viaja pelo país afora contando seu testemunho de suas experiências. Provavelmente nos anos 90, quando de fato seu testemunho explodiu no cenário evangélico, principalmente pela grande divulgação do LP, Jurandir Ferreira foi convidado a participar de um programa de TV da época. Ele participava de uma entrevista a um jornal local de Goiânia, Goiás, e durante a entrevista precisou responder perguntas sobre suas afirmações, na qual os convidados do programa mostraram em não acreditar em nada do que ele relatou. Vamos ver. É como eu estava dizendo no meu rosto aqui, eu não tinha é, é, direito de deitar na cama e dormir como gente. Quantas vezes estava deitado, eu era levado ao cemitério para comer cadáver, para violar a sepultura, comer vísceras de cadáver. Quantos crânios eram quebrados em cima da chagatron com pedra para eu beber aquele jato de óculos. Já estava de decomposição, de processação. Era, era a, minha vida. a entrevista caminhava tão bem, até que a jornalista pergunta sobre o que ele achava de Chico Xavier, na qual, irônico, Jurandir responde. Quem é Chico Xavier, que que pergunta. Chico Xavier, para mim, é um psicopata é, é, é, que anda por aí é, é, psicografando. Inclusive, nós tivemos uma conversa com ele, alguns anos atrás, quando ele estava bem, lá em Congonha. Mas é o homem que está procurando alguma coisa em são também psicopatas, seguidores dele? Não, não digo que são, são psicopatas. Eu estou dizendo que ele, através da ruindade e através das influências dos fluidos que vêm sobre ele, trazendo a psicografia, leva o homem a. Eu como eu, eu era psicopata. Eu era um psicopata, um psicopata, um psicopata cadáver, um homem que foi visto, né? Prestou atenção nas palavras do pastor? O que pensar de um religioso como esse Jurandir Ferreira, que abertamente chama um outro líder religioso de psicopata? E dentro de nós há um espírito de brilho pessoal. Nós podemos ser acolhidos com muita benemerência na vida espiritual. Por parentes e amigos, muitos protetores, muitos benfeitores, mas quanto maior o grau de desenvolvimento ou de luz, de felicidade, ou de alegria, que esses amigos nos, com que eles se apresentam, mais nós nos sentimos interiorizados com aquelas marcas que trazemos. Sabemos que Chico Xavier é uma figura muito amada pelo Espiritismo e respeitado pelo mundo inteiro pela obra tão caridosa que ele fazia. Se nós conseguíssemos levar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós pudéssemos levar para a frente aquela bandeira que ele nos deu, declarando positivamente, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E isso incomodou o jornalista, que é espírita, na qual confrontou dizendo... Olha, o tenho que por mais que você ele merece essa, essa humilhação da porta, eu, posso, eu perdão, um, eu então... Você é, apenas expôs em público e fala... É, Sobretamente é? nas igrejas, o Chico Xavier é um, por mais, por, por, se a pessoa não foi espírita como eu não sou, tem que respeitar o ser humano da Chico Xavier, que jamais fez mal algum a alguém. Mas é só isso. Olha, eu, eu sei, e conheço, conheço as obras de espírito. Mas eu ia ser ele. Eu, eu conheço o Chico Xavier, né? Uhum. Uhum. Eu conheço do Chico Xavier. Eu não tive, o senhor também, a convivência que eu tenho com ele é que interessa. Que a convivência que eu tenho com ele é que interessa, Quer saber as obra dele. Eu, por exemplo, não sei de obra nenhuma tua Realmente, Jurandir Ferreira está completamente errado em chamar um outro líder religioso de psicopata. Com certeza, foi muita falta de respeito com os seguidores da religião desse líder, que sempre representou a paz e o amor. Agora, ele conta que foi levado pelo diabo até o inferno, na qual participou da reunião dos demônios. Eu fui convidado para uma reunião no inferno. E nessa reunião... Tinha vários demônios sentados. Quando sentei naquela cadeira, um dos demônios veio de lá, me levou na entrada e eu passei pela entrada mostrando grade do lado, grade do outro e vários espíritos em prisão. Vários gritavam. Eu vi gente de toda a espécie, de todas as profissões, de toda a, a, a, a vida social. Ali estavam os espíritos encadeados. Esperando o dia do juízo Seria possível uma pessoa dizer que foi ao inferno E voltou para dar seu testemunho? E o mais bizarro afirmar em ter visto no inferno personalidades queimando nas chamas. Pois é, haja imaginação, só não revolta quem ouve porque é cômico demais. A última pessoa que disse ter visitado a morada dos demônios foi a pastora Ionara Santo. E ela afirma já ter ido até esse local pelo menos umas 15 vezes. Durante a ida ao inferno, a pastora Ionara Santo afirma ter visto em um vale alguns líderes religiosos. Conforme vamos ouvir, o um vale somente daqueles que estavam na igreja vale dos pastores, missionário, diácono, falso profeta. Aqueles que estavam na casa de Deus e não andaram de conformidade com a palavra. Em seu blog, com postagens datadas de 2011, ela descreve a experiência e cita Chico Xavier, um líder religioso médium mais famoso do mundo. A pastora explica que se surpreendeu ao ver Chico Xavier. Vamos ouvir. Na área em que eu fui, em que estava o Chico Xavier, é, ele não enxergava. E na realidade eu nem sabia que ele morreu sem, sem a visão. Mas, será que esses líderes religiosos, que sempre representaram a paz e o amor, poderiam estar nesse momento no inferno? A líder do Espiritismo, Marta, comenta sobre as afirmações da pastora. Vamos ver. Segundo a doutrina espírita, não existe nem céu nem inferno. O que existe é um plano espiritual bastante vasto e variado, onde os espíritos, após a experiência terrena, após o desencarne, o espírito vai para esse local e vai ficar num ambiente e junto de outros espíritos que tenham mesmo um, um grau evolutivo semelhante, vibrações semelhantes. Se uma pessoa, da, uma figura igual Chico Xavier, que é respeitada, Sempre foi respeitada, não só dentro do meio espírita, mas fora. Então, diante disso, eu tenho a mais absoluta certeza que Chico Xavier está num lugar bem interessante, bem bonito do plano espiritual, graças aos serviços prestados dele. O líder religioso do candombré, o Walter Logum Edé, também faz sua análise sobre as afirmações da pastora Ionara Santo. Eu tenho a dizer sobre isso, que a pastora ela deve, ter uma, uma, deve, ter, deve ser uma pessoa de uma espiritualidade doentia. Ela julgou exatamente um líder religioso do espiritismo. Mas o que teria a dizer um padre ao ouvir os relatos da pastora? Jamais eu, eu ousaria, nem quanto a Chico Xavier, não é da mesma tradição, nem da mesma denominação que eu, mas respeitemos os, os trabalhos, a missão e tudo aquilo que esse homem fez por onde passou. Vamos ouvir a opinião do pastor Antônio Silva, que afirma o seguinte... Olha, eu acho perigoso a gente colocar nomes nessas coisas, até porque Deus não trata de nomes, Deus trata de obras. E quando você coloca o nome, é perigoso você fazer uma função de Deus, colocar a gente no céu que deveria estar no inferno e gente no inferno deveria estar no céu. Tudo o que precisamos saber a respeito do inferno, Deus já revelou através da sua preciosa palavra, a Bíblia. Basta estudá-la para obter as respostas sobre esse assunto. Não precisamos de nenhuma pastora Ionara com suas extras revelações heréticas para nos alertar. Diante de tantas afirmações absurdas, ficamos com as palavras do reformador alemão Martin Lutero, que escreveu o seguinte, Fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das escrituras sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para a que há de vir. Martinho Lutero